Bom, a primeira vez o teste que eu fiz aqui com ela, eu não sei se deu muito bom Porque assim, pelo que eu vi essa caixinha, ela tem que mexer movimentar o grave lateral E pelo que dá pra entender, essa caixinha aqui, ela só, ela só é estéreo Como se ela só funcionasse uns alto falante aqui na frente aqui dela, ó. E esses da lateral aqui, é morto Mas vamos lá, vamos testar Eu pensei numa parada, eu vou colocar... Eu já vi gente colocando um ovo, colocar um ovo aqui, vamos ver se esse bagulho vai bater Bom, espero que eu não esteja fazendo cagada, velho. Que, mano, se ela zoar, vai ser 25 pila jogada fora. Uh, yeah. yeah. Oh yeah. Agora vamos à verdadeira prova. Será que ela bate ou não? Não sei. Oi! como minhas expectativas já corretas, eu já sabia que isso ia acontecer, véio. Ela não é boa, mano. Ela, a lateral dela é o falante morto. Na verdade, não é alto-falante morto. Ela meio que... É como se fosse somente uma... Sei lá, eu acho que ele segura, tá ligado? O ar dentro da caixinha ou algo do tipo. E, na verdade, o que faz o som, o que faz a batida, e você viu que é muito ruim, é... são alto-falantes estéreo que tem na frente. Só o alto-falante estéreo é aquele tipo de alto-falante que ele só vai tocar, vai só falar, tá ligado, batida mesmo que faz geralmente é um sub, que eu acho que é o que tem lá na caixinha da JBL original aquilo lá pra ele fazer aquela movimentação na lateral provavelmente é um sub e na frente da caixinha tem alto-falante estéreo então formando um conjunto fica aquele som perfeito que não é o caso da nossa caixinha aqui que é por 25 reais também né mano aí os caras falavam pô você quer... você quer que a gente coloca tudo isso em 25 pilar o meu querido tchau tchau então vamos lá mano agora eu não sei se eu faço eu tô com um pouco medo o teste é se ela é resistente à água que nem tá mostrando na caixinha Vou tentar fazer esse teste aqui, peraí. Bom família, eu resolvi não fazer o teste e vou falar o porquê e a lógica dos fatos de eu não querer fazer esse teste. Se fato é porque a Amanda veio e tá comendo Danone aqui... Não, então não, não é isso não, mano. É o seguinte, eu vou enquanto eu falo aqui pra você, aí vai, vai aparecer aí o motivo real do que, o porquê que eu não vou fazer. Primeira coisa que eu não vou fazer, mano, porque assim, a parte de trás dessa caixinha, ela tem umas aberturas de cartão SD, USB, na frente dela aqui, ela dá de cara com alto-falante, ou seja, se eu fosse fazer o teste numa caixa dessa, provavelmente ela ia parar, com certeza, mano, porque... Ela vai entrar água por essas, por essas partes aqui da caixinha. Pode ser que na lateral ali onde eu coloquei o ovo ela não, não fez nada porque ali é tampado, tá ligado? Então ali, tipo, não chega a entrar água. Mas a parte da frente dela em excesso e a parte de trás, que é onde tem esses plugzinhos, é fato, mano. Vai parar a caixinha. Então se você comprou um por pela loja, será que compensa você fazer esse teste? Porque é uma coisa que realmente vai parar, mano. Não hoje. Tá ligado? Pode ser que hoje ela funcione ainda, mas amanhã sua caixinha a longo prazo já era. Então é isso, mano. Eu vou resolver parar por aqui. Fiz aqui só algum teste básico rapidão. Vai lá ver se você quer se compensa ou não compensa mais alguma coisa desse tipo eu trago e é isso eu vou ficando por aqui valeu falou fui Que desgraça ah tá esqueci deixa o like compartilha basta um do seu que quer comprar uma caixinha dessa e falou para você assim ah não essa caixinha é resistente ela é a mesma coisa é porque não sei o que, não sei o que lá não sei o que lá não sei o que lá agora você já sabe então agora eu tô indo mesmo, fui Que desgraça